No mundo da moda, o design tem papel fundamental. Se você quer trabalhar na concepção de produtos e conceitos de peças do vestuário, o curso Tecnologia e Designer de Moda irá lhe vestir muito bem. Aqui, o estudante aprende a elaborar e gerenciar produtos para a indústria de confecção, realizar pesquisas de tendências de cores, formas, texturas e acabamentos trabalhar no estilismo em moda e na representação gráfica de suas criações, além da concepção de estampas, embalagens, logotipos e na produção de desfiles, catálogos e vitrines. Após três anos de curso, o tecnólogo em designer de moda poderá atuar em diversas áreas da indústria, do comércio e dos serviços ligados à moda gerenciando o desenvolvimento de produtos e na viabilidade técnica de projetos, desde a criação de uma coleção, passando pela produção até a comercialização. Se este curso te cai bem, então vem estudar moda com a gente. Acesse portal.ifsudminas.edu.br